Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista do Fundo do Baú, a terceira temporada do Fundo do Baú, agora em casa por causa da quarentena, mas comemorando os três anos do canal Luciana Liviero. Vou pedir para você já deixar a sua curtida aí para mim de presente, deixa o seu comentário quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no Fundo do Baú, mostrando as recordações da vida para gente. Comenta aqui, dá a sua sugestão e se você ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal e também aperta o sininho das notificações porque novidades podem aparecer a qualquer momento e assim você vai ser avisado, tá bom? Bom, eu vou apresentar a minha entrevistada de hoje para vocês dizendo que primeiro é uma pessoa que eu admiro profissionalmente há muitos anos. É uma pessoa com quem eu já tive o prazer de trabalhar, de fazer projetos, de conhecer melhor a inteligência, a cultura, a capacidade profissional dessa... E, mais do que tudo isso, uma pessoa que já esteve aqui no Furo do Baú. Ela foi a primeira entrevistada do Furo do Baú e, três anos depois, está de volta para conversar de novo com a gente. Você sabe quem é? Silvia Popovic. Silvia, querida, muito bem-vinda. Que alegria te ter aqui de novo no Furo do Baú, três anos depois. Muito obrigada, Silvia é uma mostra que eu fui pé quente, hein, Lu? Que bom! Três anos de um projeto que está indo tão bem, eu fui a primeira entrevistada, coisa que me orgulha muito, tenho muito prazer de estar de volta aqui nesse quadro tão simpático e tão afetivo, né? É uma coisa gostosa, a gente vai buscando lembranças e memórias, isso é muito gostoso. E mais bacana ainda, Silvia, porque você é uma pessoa que adora guardar recordações. né? Você, naquela primeira entrevista, mostrou 10 recordações para gente. Aliás, vou matar a curiosidade de quem não assistiu, roda aí um pouquinho da primeira entrevista com Silvia Popovic, inaugurando o quadro Furo do Baú, aqui no canal Luciana Oliveira. Se eu já não gostasse de você como eu gosto, eu gostaria ainda mais, porque esse seu programa me fez fazer uma viagem... <risos> Interior, para começar, esse bom, mas o que, que eu vou selecionar? Mas você não é uma pessoa que costuma guardar muita não, coisa. Eu né? guardo só o essencial, mas o essencial é muita coisa, porque eu já tenho bastante, vamos dizer, bastante. Guardada. Muitos <risos> anos de vida, então eu tenho muitas histórias. Silvia, quanta diferença, né? Meu Deus, quantos quilos a menos, Silvia? 50, 50 quilos a, me, a menos. Eu olho para isso e fico até nervosa, porque eu estava no auge do peso aí que eu vejo como eu fiz bem mesmo, não só por questões estéticas, que eu acho que eu estou mais bonita hoje, que eu também tinha a minha graça sendo uh, cheinha, redonda, tudo, mas eu acho que em termos de saúde, nossa, eu estou outra pessoa hoje, eu me sinto muito mais disposta, muito mais leve, muito mais uh, saudável mesmo, né? não tenho dor no joelho, não tenho dor no lado, não tenho dor no pé, mudou tudo. Então, eu, eu gosto de ver isso, porque eu acho que a vida é feita desses desafios, pegar os problemas e fazer deles uma coisa do passado. Nesse, nessa questão da saúde, eu acho que eu consegui resolver bem. Silvia, você uh, guardou alguma coisa dessa época de gordinha? Você guardou alguma roupa? Você guardou algo para te lembrar de como era? Não preciso guardar roupa, porque uh, eu tenho muitas roupas aí que eram muito boas, eu, eu doei muitas coisas. Depois eu fiz um bazar com coisas que eram muito especiais, assim, Uh, a parte do dinheiro eu doei, para parte do dinheiro ficou para mim, porque eu, eu tive que renovar o guarda-roupa várias vezes. Quando você perde muito claro, dinheiro, mas... é. você, vai tocando, você vai trocando, você vai trocando, eu, você vai trocando. agora tem... uma coisa é, para te lembrar daquela época? É, não? Eu, não, não, eu, não, eu, não, eu não preciso me lembrar pela roupa, Lu. A roupa para mim não é, não é... Eu tenho uma sensação uh, física assim, do que era. Quando eu vejo, por exemplo, essas imagens que você mostrou, uh, até o andar é diferente, sabe? Então eu, eu, eu tenho uma, uma lembrança de dentro, eu fui gorda a vida toda, então eu sei muito bem como é, não quero lembrar, já estou noutra, eu viro a página, menina. Eu... Aliás, eu já vi você falando que você está, você se sente agora na melhor fase da sua vida, é um renascer, é. né Silvia? É um renascer e não pensa que é fácil, é um processo que não é assim, tranquilo, quer dizer, você tem que primeiro esgotar todas as possibilidades, normais, assim, de dieta, de, enfim, de tudo, eu experimentei tudo, e a cirurgia, ela é um processo invasivo, foi para mim, não tenho dúvida que foi, mas né, você resolve a questão, e eu já tô assim há dois anos e meio, vai fazer dois anos e meio agora, em setembro, e eu sinto que, sabe, não, não só não engordei, como tô estabilizada, e acho, que espero que tenha ficado assim para sempre, tenho um grande prazer em me vestir, tenho grande prazer em discutir hoje em dia essa questão da moda eilas, que é a moda que não tem mais regras, não tem mais idade, não tem mais, sabe, você pode isso, não pode aquilo, a roupa tem que ser roupa de estampa pequenininha, as cores tem que ser mais adequadas, nada disso, eu acho que a mulher, hoje da minha idade, eu estou com 65 anos, ela tem que usar o que fica bem nela, o que ela gosta, o que, ela, o que empodera ela, o que faz ela se sentir... Atraente, Sim. adequada, sabe? E acho que nós vamos esticar esse limite muito mais. E eu, como estou mais magra agora, é muito mais fácil, muito mais. Uh, para se vestir, muito mais fácil. Quer dizer, hoje não é a roupa que me escolhe, sou eu que escolho a roupa, o que já faz uma diferença violenta, né, Lu? Você é magrinha, você não sabe o que é isso, mas é duro, viu? Não, sempre fui magrinha, não, sempre fui mediana ali, né? Nunca fui, mas eu, enfim, uh, uh, realmente nunca passei por essa, por essa experiência, né? Mas, enfim, virou passado mais um que foi para o seu baú, uma história mais um aí na sua vida para você contar. E seu baú é sempre recheado, Silvia. Eu te pedi três objetos hoje, como você é, adora guardar. Eu já sei que você separou mais do que isso. Então, eu vou pedir para você começar. É, é como eu já e pegar coisas que eu não tivesse pego da outra vez. Sim, e... porque são coisas maravilhosas, assim. quem não assistiu vale a pena, porque são objetos muito, muito curiosos, porque a Silvia mostrou na primeira entrevista que ela deu para gente, mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é uma coisa, na verdade, de muita intimidade, que até eu me surpreendi, me emocionei, porque fazia muito tempo que eu não via, que é uma coisinha que nem tanto, não tem tanta história, mas tem uma, um apego muito grande para mim, que é esse objeto aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso é um cuquinho, é um cuco, é um brochezinho, tá vendo? Dourado, que tem um passarinho em cima. Uh -huh. isso, é um isso é um broche. A minha mãe usava isso na roupa, né e quando ela queria mandar a gente dormir à noite, ela punha o brochinho do cu, e falava, tá na hora de dormir. E a gente, brinca se tivesse o cuco, a gente ia dormir. Se não tivesse o cuco, a gente ia dormir. E fazia muito tempo que eu não via isso. Tava guardado, justamente, eu tava olhando coisas e eu fiquei emocionada. Porque eu acho que, primeiro, é muito fofo, né? Eu devia até colocar aqui. Vou até colocar aqui. É muito fofo, muito bonitinho. E para mim tem um apego assim, muito grande, porque minha mãe morreu já faz muito tempo, Lu. Morreu num acidente de automóvel quando eu tinha 26 anos. Mas é incrível como... A convivência com a mãe vira uma coisa psicológica tão intensa, né? E até hoje eu lembro dela todos os dias. Até hoje ela é uma referência de mulher para mim e de mãe, me ensinou a ser mãe. Eu acho que quando a gente tem uma mãe forte como eu tive, uma mãe boa, você aprende a maternidade assim por osmose, sabe? A coisa vai ficando em você. Então a minha mãe tinha essas coisas assim, essas graças, sabe? Com a gente. E isso tudo ficou e, e eu faço questão nessa oportunidade aqui que estou sendo entrevistada por você de, de, de reverenciar ela nesse sentido. Que bom! Marcela Maria, Ana Maria. E eu, em homenagem à minha mãe, quando nasceu a minha filha, que foi também uma experiência muito forte para mim, foi uma gravidez muito desejada. Eu tive a Ana só aos 45 anos. Então, quando a Ana nasceu, eu falei: não, agora é o momento de eu devolver para minha mãe tudo que eu recebi. E eu batizei a Ana de Ana. Né? deu o nome da minha mãe para ela, e, e a Ana carrega esse nome com muito orgulho também, hoje está com 20 anos, e acaba de entrar na faculdade de medicina, e para o nosso orgulho, meu, do Marcelo, então são ciclos, né? E, e eu, isso aqui vai ficar para a Ana, para ela usar para os filhinhos dela. Já o seu pai <risos> é, é. Mãe muito nova, mas o seu pai já passa dos 90 e está muito bem, né? Você está vocês sempre mostrando o seu pai nas suas redes sociais, tal. Que homem forte, né, Silvia? Você sabe que eu tenho muito orgulho dele, porque ele é uma pessoa que está com a cabeça 100%, tem 92 anos e virou uma referência para mim. Nós estávamos falando de emagrecer, quando eu fiz 60 anos, é que eu virei e falei, gente, meu pai está com 90, eu com 60 a Ana estava com 18 na época, então, de certa maneira, o ciclo dela estava cumprido, o do meu pai estava vivendo a vida intensamente, eu falei, escuta, eu preciso tomar um rumo aqui, porque, né, redonda do jeito que eu estou, eu não vou conseguir sobreviver mais 30 anos e eu quero viver pelo menos mais 35, pelo menos. Se ele viveu até os 92, eu quero ir até os 97, vai? Vamos, as gerações vão se superando. Então, o então eu, eu, meu pai, ele tem assim, uma disposição, uma... uma Macuca, putz, bárbara. Então, é, ele lê, ele lê jornal, ele lê tudo, ele está completamente Ai, coisa boa. Isso tudo é um estímulo para as gerações que vem, para a gente que vem, uma, uma obrigação, a gente está superando tudo isso, né? Então, é, é um, meu pai está tá vivo, se casou de novo, aliás, se casou com uma egípcia, dois anos e meio depois que a mamãe morreu, ele se casou com uma egípcia. E a segunda lembrança que eu ia separá-lo tem a ver com o Egito, porque eles foram casados já mais de 30 anos, né? E eu sempre quis conhecer o Egito e nunca tinha ido para lá. E na minha família, aqui em casa, o Marcelo e eu temos um combinado, que é o seguinte, a gente pode ir para todo o circuito Elizabeth Arden, que, aliás, é o preferido dele. Londres, Paris, enfim, Nova York. Mas todos os anos eu tenho um compromisso comigo, Lú, de conhecer um lugar que eu não conheço. Eu preciso... Deus. Então, para mim, é o seguinte chega desse turismo tão massificado também, de sempre ir para os mesmos lugares, né? Então, na minha idade, e não é que seja velha, nada disso, mas na minha idade, eu acho que eu tenho que ter esse compromisso de conhecer o um mundo um pouquinho, com fronteiras um pouquinho mais ampliadas, e não apenas aqueles lugares que são iguais aos que a gente vive aqui. E os mesmos sempre também, né? E hoje está tudo muito igual, né, Lu? Você que morou fora, sabe? Você tem sabe as mesmas lojas em todas as grandes capitais. você é tem... As mesmas marcas de comida, as mesmas referências. É tão bom você ir a um lugar que você não entende o que está escrito, né? Não, eu, eu... Nossa, e no Egito, minha filha, você não entende nem o que está escrito, nem como é que se veste, nem como é que é, sabe? você vai eu... Nós fizemos uma viagem com amigos para o Egito. Então, o Egito tem a ver com a Malak, que é a mulher do meu pai e que sempre eu ouvia todas as histórias dela, de uma família muito tradicional egípcia, e aí, então, ela falou, não, você tem que conhecer direito o Egito, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e uh, fui né, coletando as informações dela, e nessa, nesse grupo de viagem, Lu, a gente foi viajar também com a Tereza Collor. A Tereza é uma grande conhecedora do Egito, porque um ex-cunhado dela, que era o Marcos, uh, como é que se chamava Foi embaixador do, do Brasil no Egito, Marcos, é chamava que era casado com a irmã do Collor, que era embaixatriz lá, mas enfim, eles. então ela foi muitas vezes desde cedo, você sabe que a Tereza é formada em história, e a Tereza hum. dizia, o dia que eu for para o Egito, você tem que ir comigo, e eu tinha uma loucura para ir. Né? A Tereza, Collor. O um pessoal mais jovem também, que não lembra dela, não é. lembra do nome, porque foi um nome marcante na nossa história, ela era casada com um irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Um irmão que acabou morrendo muito jovem, e a Teresa Collor foi uma personagem importante naquela época porque ela surgiu para revelar segredos Uh, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que é, deu uma força danada para o Pedro, né, que começou a denunciar uma série de coisas porque estava se sentindo enganado pelo irmão e pelo PC Farias na época. Né? Isso, então Mas, é uh... essa figura da Tereza Collor de Mello, uma mulher lindíssima, e como a Ana está contando para a gente, filmada em história. Então, viajar com uma uh, historiadora pra... é, do Egito... Ela conhece. E a Tereza, a Tereza virou e fomos num grupo que foi o Modesto Carvalhosa, nós, a Tereza, os Gutlas, o Gustavo Robrach, enfim, foi um grupo de, de amigos. E aí nós fizemos uma viagem para o Egito muito bacana, muito especial, e fomos, inclusive, para Siwa, que é um oásis, mas de verdade, sabe? De verdade, no Egito... você tem Hã? Um oásis natural. Não, natural. No Egito inteiro isso só tem três oásis. Nós viajamos, de, tivemos que alugar um, um pequeno avião, pequenininho, para sair do Cairo e ir até lá. O lugar, assim, viajamos duas horas de avião no meio do deserto do nada. E chegamos lá, é um negócio que é uma coisa mais paradisíaca, mais incrível, sofisticadíssimo. Não tem energia elétrica, não tem... Uh, Uh, enfim, um monte de coisa, é tudo na base da vela, mas muito chique, porque esse, é, é tudo feito uma construção completamente uh, diferente, com uh, né? é com tamareiras. É, o, na verdade, o, os, esses oásis são fendas naturais, e ali, a, ali tem água no meio do deserto, e, de repente tem uma, uma exuberância na vegetação, tamareiras, e, a, e toda a paisagem é um espetacular. Então, foi uma viagem que eu, que eu guardei assim, com muito carinho, pelos amigos, pelo, pelo que eu vi que eu não conhecia, eu pela experiência... É. Não, experiência de ficar três dias, quatro dias sem água, sem nada elétrico, nada funcionava, sem zero telefone, nada. Foi uma experiência muito legal. E lá você tem esses escaravelhos todos, né? Uh, aí eu fiz uma coleção de escaravelhos lindos, um mais bonito que o outro, olha esse que lindo que é, tudo dourado, tá vendo? E, e tudo mais foi uma. O significado mesmo do escaravelho? Sorte, o que, que é? Oi? Oi? O significado mesmo do escaravelho você lembra? O escaravelho é boa sorte. Sorte. O escaravelho né? é sorte, é. Então, é, e era um deus também, né? Era um deus que trazia boa sorte. E, então, é uma é uma é um símbolo que você tem no Egito inteiro, vários tipos de escaravelho. Uh, uh, uh, né, antigos, recentes, de dourado, azuis... Quer dizer, daí cada um... Uh, uh, Lápis, o lá, um é, que é, mais é, gosta, é, mas nas é casas. Ó. Aí fez uma pequena coleçãozinha de escaravelhos que eu trouxe, e foi uma viagem legal. Mas é isso, quer dizer, eu acho que quando você consegue, numa viagem de verdade, experimentar uma situação nova, eu acho que vale o sentido maior da viagem, que não é só de comprar ou só de consumir cultura no museu, ou só... Sabe, isso tudo tem uma hora que cansa, né, Lu? Acho sim, sim. que tem uma hora que... Sim, né? inclusive, é, eu aí... o pessoal, de novo, voltando à primeira entrevista da Silvia, que foi a estreia do Parque do Furo do Baú, três anos atrás, ela mostrou também um outro objeto muito curioso, que eu não vou contar qual é, você vai ter que ir lá ver, que ela usava para viajar, fazia viagens de carro, quando não existia GPS, não existia Waze, e a gente tinha que olhar naqueles mapas enormes. É um objeto muito curioso. Vou recomendar mais uma vez o vídeo. que eu vou deixar aqui para você assistir, para você ir lá ela mostrou tanta coisa bacana, a gente dividiu em dois vídeos. E vou aproveitar também esse ensejo aí do Egito uh, para lembrar que eu tenho aqui no canal os meus vlogs de viagem. Eu fiz recentemente também uma viagem ao Egito, Silvia. Ainda não editei essa viagem, porque agora, por causa de toda a pandemia, é, eu acho que o pessoal está até assim meio triste de pensar que não pode viajar. Mas é um material que eu vou, vou editar e vou apresentar em breve e convido todo eu mundo para quero... os vlogs de viagem. Muito legal. Eu quero muito ver no porque o Egito tem o Egito muçulmano, tem o Egito faraó da época dos faraós. O Egito tem um monte de coisas. É um, é um país realmente é um país também muito intenso, é muito pobre, tem pessoas que não gostam, pessoas que não Sim. gostam do Egito é que ficam fica angustiadas com toda a pobreza, com toda a diferença social, mas enfim, essa intensidade toda é que faz com que a gente reflita sobre a qualidade de vida que a gente tem aqui. Ah, sabe, enfim, as diferenças culturais, tudo isso acho que faz. E os crescer. parâmetros, né? A gente vai criando parâmetros, né? Por isso que é importante ah, viajar, sem dúvida alguma. Vamos para o próximo? Vamos, vamos lá. Ah, então, eu tenho aqui uma, uma. Quer que eu mostre uma coisa da Ana ou você quer que eu mostre uma caneca que eu separei aqui? Você que sabe. Eu vou ah, mostrar ah, primeiro. Eu vou rapidamente mostrar o que eu ganhei esse ano da Ana. Ah, tá a gente bom. Já tá. Sabe a gente ah, já Agora? Ah, certo, que eu Claro! Eu pra mim. Tá dando para ver? Tá, sim, né? sim. É um bordadinho muito, assim, simples, mas para nós tem um significado grande. We love you with all our heart. Né? Porque uh, eu gosto muito das coisas normais. Quer que eu, né? eu mostre de novo ou eu de novo? Lindo! Isso você ganhou agora, então, no Dia das Mães de 2020. É, eu ganhei agora dentro de uma cesta que ela encomendou, cheia de coisas deliciosas, e eu fui acordada às nove da manhã com comidas, assim, de um chefe bárbaro aí, um sandwich, um bread, tudo foi muito gostoso. Uh, e aí, a, a, o dia foi gostoso mesmo, foi gostoso receber essas coisas, né? É, a gente e por comeu... que esse bordado tem esse significado especial? Porque eu já sei que esse vai para o baú, já tenho certeza. Na verdade, vai, vai para a parede, vou enquadrar ele ah. para a parede. Tem, tem um significado especial porque nessa quarentena que estamos todos uh, aqui confinados em casa, né? Você fazendo o programa daí, eu, eu quando estava na Band fazia o programa daqui. A gente tem tido a oportunidade de se reencontrar até com os próprios familiares, porque a Ana já estava morando em Sorocaba, no primeiro ano de medicina, então, de certa maneira, ela já estava lá, ocupada com a vida dela. E, de repente, isso forçou todos nós a nos reencontrarmos aqui. E uma das coisas que a gente tem feito, a gente fez juntas, foi começar a abordar e a customizar uns tênis, umas jaquetas antigas. Eu comecei a fazer limpa no armário, daí achei umas jaquetas minhas que eu comprei na época da adolescência, que eu amava, e ela adorou, eu falei, não, eu vou pegar para mim, tá bom, vamos pegar, mas vamos melhorar essa, essa enfim, essa, essa jaqueta, daí começamos a bordar, eu montei aqui em casa um pequeno atelezinho, você não sabe a delícia que é, Lu, e isso ah, é uma é... coisa que eu também, com a minha mãe, com a minha avó, que é costurar, bordar, uh, mexer com fitas, com rendas. Você com... mostrou uma bonequinha, né, que era da sua avó. Isso sempre fez parte da minha vida, e eu fiquei muito satisfeita de ver a facilidade que a Ana tem de bordar, e, de repente, ela botou esse paninho num minuto para mim, assim, sabe? Então, foi uma coisa de devolver para mim uma, uma, uma coisa que eu ensinei. Né? Outra coisa que ela escreveu muito linda, uh, que eu recebi uma cartinha dela esse também, I love you, I love you, I love you, né? aquelas coisas gostosas, mas o que ela diz é, obrigada pelo companheirismo, você é minha pessoa favorita no mundo todo. Obrigada por ser um exemplo de elegância, de doçura, de persistência, de força, resiliência, e amor, love you to the moon and back, uh, e assina aqui. Por que que eu, eu é gostoso receber isso? Oh, essas, partidas, é. essas cartas são coisinhas que que eu sempre digo, né? Como é importante você dizer para o outro que ama, como é importante você dizer para o outro que você uh, aprendeu com ele, que você valoriza ele, e, e isso também é, vamos dizer, um ensinamento... Uh, desses tempos, assim, né, o oposto desses tempos de correria. Eu acho que faz, sabe, tá nos ensinando uh, esses tempos mais difíceis a, a esse exercício de reconhecendo outras qualidades que o outro tem. Isso faz bem para outra pessoa, mas também faz muito bem para a gente, porque é uma maneira de mostrar que você não está sozinha no mundo, ninguém está. Né? Quer dizer, você precisa de outras pessoas para, até para ser o seu espelho, para existir, para né? crescer. Então, é por isso que eu separei essas duas coisas da Ana, porque eu acho que ela está me entregando alguma coisa que ela, de certa maneira, também recebeu. Então, é esse fluxo de amor que faz muito bem. É, e essa coisa da, da tradição, que você, né, deve ser muito bacana para uma mãe, para um pai, ver que está passando adiante uma tradição que recebeu lá atrás da avó, né, que está mantendo isso vivo tal, e tal, e mais ainda para você, como mãe, ouvir uma, né, uma declaração dessa de amor, de admiração, realmente é... Fez o seu trabalho muito bem, né? Você tem uma família também estruturada, forte, né? Viveu recentemente a morte da sua mãe, do pai. E do seu pai também, né? Também. Então, isso... é, os, do, também os, é os dois faleceram em três anos. Como? Os dois faleceram em três anos. Duríssimo. É, É, é. é um negócio que é, que você tem que aí que tá, mas você tem uma reserva de amor aí dentro que vai sobreviver, né? Sim. E não tempo, é. eu acho que é justamente eu disse para minha mãe que eu amava ela, como a Ana tá fazendo com você, né? Minha mãe disse que me amava, ou seja, a gente viveu muito, a gente disse muita coisa importante, a gente viajou muito junto. Então isso tudo, num momento como esse de perda, é, enfim, acontece. A vida a gente nasce uma hora vai morrer, mas que bom que a gente viveu. A vida juntos, aproveitou, curtiu, disse o que queria dizer, né? Então isso dá é uma, uma uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, né? Com certeza, são contas que você vai acertando, né? E contas afetivas importantes para você também depois começar a a continuar outras, né? Começar outras relações que também vão ter outros desdobramentos. E, e a vida vai ser nessa soma de afetos que fazem muita diferença. Muita sem diferença. Dúvida, sem dúvida. Ah, mas que bom. Que bom que você que recebeu esse presente aí da Ana. Ana, que eu sei que é o amor da sua vida. Fez 20 anos agora, né? Uh, já, já virou muito. Está estudando medicina como pai. Né? O pai, uh, o marido endocrinologista né? Renomado em São Paulo, que... Que maravilha, que alegria, que fase boa mesmo da sua vida, Silvia. Que, que já lia, na verdade, você já passou por tanta coisa, né? você profissionalmente, inclusive, é, eu sei que essa tem a ver com a sua próxima recordação, você está é, na TV há quantos anos, Silvia? 40. Nossa, 40 anos de televisão. E antes disso, eu fui... estava jornalista também, né? vale lembrar, Exato. né? Eu fiz, eu trabalhei no Estadão, como repórter de educação, no Diário de São Paulo, e, e aí logo fui para a televisão. Trabalhei alguns poucos anos, assim, uns dois, três anos na imprensa escrita, e depois eu fui, fui trabalhar na televisão, fazer um programa ligado às mulheres, chamava Mulheres. E aí, isso na, na TV Tupi. Eu, na época, ficava tão nervosa segurando o microfone, que eu segurava o microfone assim, ele tremia, eu segurava o braço assim, eu fazia assim, aí batia no microfone que não suava. Olha, quem, quem fala, se eu contar, ninguém acredita. E eu acho que a vida é feita dessas superações né? Ah, nada, com experiência, experiência, né? nada como experiência. É, é que nem esse pessoal que tem asma que vai nadar e vira campeão de natação, né? É tão engraçado isso, né? E acaba é. superando a situação de uma dificuldade. Mas eu segurei essa xícara, porque aqui uma fã minha me mandou, e tem vários momentos da minha vida pessoal e profissional. Ela montou uma, uma xícara com várias fotos. Estão aqui, está vendo? Uh, uh, vamos ver. Não sei se dá para ver. Essa Ana da época da e Band. Com o Marcelo. Essa é a Ana pequena. Um beijinho com a Ana. Enfim, eu casando... Uh, na verdade tem tudo aqui profissionalmente, quando eu lancei meu livro aqui é o Marcelo aqui sou eu, deixa eu ver. aqui é meu pai, olha então, ah, você Aquela tem um livro? Assim, ela é uma xícara que quem que me deu, essa menina chama Fabiana era é minha fã, assim, absoluta e ela me mandava um monte de coisas uh, pessoais, assim ou profissionais da minha vida e, e eu, o meu orgulho mesmo é de nunca ter Uh, me negado a experimentar coisas novas profissionalmente, e é exatamente a fase que eu estou vivendo aqui agora eu já fui repórter, já fui editora, já trabalhei em programa no Globo Rural, eu sou da equipe que começou o Globo Rural, fazia as cartas do Globo Rural eu apresentei o Jornal da Globo eu apresentei programas à tarde, ao vivo programas de debate, canal livre programas, Silva Popovic, que debatia os temas mais polêmicos, sempre com muita sem modesta categoria e, né, eu me é, eu acho que o que se na televisão foi uh, o programa Silvia Popovic na Bandeirantes, né? Há ah, muitos anos, né, de programa Silvia Popovic e e sempre trazendo também uma informação psicológica de uma, uma coisa que não se falava na televisão. Então, eu me orgulho muito disso, porque, de certa maneira, esse conhecimento, esse saber da psicologia, o entendimento da privacidade, do espaço do outro, da vida a dois, uh, né, do prazer feminino, tudo isso não se falava na televisão. De repente, então, a gente começou a discutir isso, debater, e o povo gostou. Né? E isso foi bom. E, e hoje então eu eu estou agora num outro momento profissional por isso que eu digo para mim tem que ter esse interesse da ruptura de começar uma coisa nova né mesmo que eu tenha saído agora recentemente da banda de uma maneira bem desagradável quer dizer, eu estava em plena quarentena trabalhando aqui do programa e foi e fui uh, desligada assim, do programa no, no meio do processo foi bem chato né e mas uh, sabia o que que eu fiz eu, bom agora vou me renovar nessa vida virtual, digital para valer então, o que eu preciso fazer para sobreviver como comunicadora sem as televisões comerciais, né? Quer dizer, usando a telinha para falar diretamente com você que está me ouvindo do outro lado. Isso é possível. Você hoje. sabe, Silvia, você comentou essa questão é, do programa agora é, da Band, né? Que se chama o, é o Aqui na Band, né? E, e, e curioso isso, porque depois da sua saída, o programa mudou. Muito. Eu te confesso que eu não assisto, assisto muito pouco, não estou acordada muito essa hora. Mas uh, vários amigos que assistem, acompanham televisão, amigos jornalistas, inclusive, é, comentaram comigo que o programa não é mais o que era, não é mais um programa agradável, de bate-papo sobre assuntos diversos, parece que hoje em dia está uma pauta única. E uh, talvez isso até... É... Tenha sido um dos motivos para o seu desligamento, eu não sei se você enxerga isso assim. Queria se dar já antes essa mudança? Ou será o que ela. A a... O problema tem uma pauta bolsonarista? problema tem uma pauta bolsonarista muito forte, muito, muito acentuada. Eles estão hoje só debatendo, vai uh, né, de cloroquina a, a, a. Essa semana passada, por exemplo, estava se debatendo, uh, perguntando quem tinha matado, quem tinha tentado matar o Bolsonaro. Ah, ainda né? Então, é então, uma pauta política, assim, né? dentro dessa pandemia toda, eles estão focando muito nisso. Uh, obviamente que eu tenho uma visão mais, uh, mais uh, quer dizer, diferente da que tinha o Lacombe, o diretor do programa, mas não quer dizer também que essas opiniões não pudessem se somar. Em muito, em, durante muito tempo, a diversidade de opiniões é que era, era vaga, mas, de repente, parece que isso não passou no, também a não interessar mais. O que como é bem? Que se bem eu... isso? Você se sente numa bola é nesse eu, sentido? Eu, eu já virei a página de um jeito. Eu tenho essa capacidade, essa resiliência, essa capacidade de superação, Luciana que eu, até eu me surpreendo porque eu já era. É como se eu já fosse. Parece faz um ano que eu saí de lá, já, juro por Deus. Para mim é assim, cada um, cada um, cada um no seu caminho, respeito. Você vai fazer hoje. Eu, em compensação, quando saí, as pessoas ficaram tão indignadas com a maneira que, que isso, não, isso não perdoa. A maneira como foi feito, quer dizer, nenhuma emissora de televisão mandou uma pessoa do meu calibre, da minha experiência, embora no meio de, da, da quarentena. Isso não existe pelo telefone, no meio do, sabe, do processo todo. Não se faz. Tinha que ser, ter sido negociado, tinha que ter virado para mim e falou assim, olha nós estamos com pouco dinheiro, a Band está numa uma situação mais difícil, mas, assim como outras emissoras também estão, mas vamos fazer o seguinte, daqui a dois meses a gente, a gente, sabe, conversa, fica fazendo programa aqui, ou você topa ficar sem receber durante dois meses, eu toparia qualquer acerto que ficasse bem para a emissora e para mim. Do jeito que eles fizeram, foi uma indelicadeza muito grande com a minha experiência, com a minha relação com a casa, né? eu já, acho que já, já entrei e saí da Band algumas vezes, uh, tem uma excelente relação com a família toda essa então, Mas se eles hoje. hoje, vendo, hoje mas mas é a situação é dá. Né, se te chamasse assim, de volta, você, você aceitaria voltar? Nesse momento, eu acho que não. Nem tem, não tem esse ambiente. Eles estão. Acabei de sair faz duas semanas, né? Quer dizer, não tem, nesse momento não tem ambiente. Para onde? Se que fosse para um outro projeto, completamente separado do aqui na Band, não aqui na Band está seguindo um outro caminho ali. O que você está achando ah, da televisão de uma maneira geral? Eu sei que agora você está aproveitando essa, essa uh, esse fato que aconteceu para, como você disse, virar a página e começar a pensar em outras histórias, internet, né, web, mundo digital. O que aconteceu? É, saída? Tá... o que você acha que saída? Então, a minha saída causou uma, uma revolta tão grande por parte dos telespectadores que eu aumentei em milhares e milhares e milhares os meus seguidores. As pessoas todas, aparentemente, pareciam que não estavam lá. E quando eu fui injustiçada dessa maneira e fizeram esse tipo de distrato comigo eles todos me apoiaram, as minhas lives têm tido milhares de visualizações, 15 mil, 20 mil, uh, os, os GVTs que eu posto, 100 mil, sabe, muita gente assistindo. Por isso que eu fiquei animada, porque eu vi que eu tenho, o meu público, ele é fiel sim, quer dizer, ele gosta do que eu falo e, e acredita no que eu digo uh, e gosta de debater as questões que eu trago para serem debatidas. E isso me deu muito estímulo para ficar nessa vida virtual e investir nisso. De e o Claro, que que tá eu acho. Aí? O que você está bolando? Não, eu estou bolando o que dá para fazer, é manter a minha página no Instagram ativa, fazer um canal no YouTube. Enfim, o que dá para se fazer não é muita coisa. A questão é ver como é que eu vou monetizar isso aí, como é que eu vou vender, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque eu, eu para mim, isso é um trabalho profissional que eu tenho prazer em fazer, mas que também tem que ganhar dinheiro com isso. Não, não sabe, eu não vivo de ar. Eu tenho uma qualidade de vida cara. Eu tenho uma filha que estuda medicina, que precisa saber a mensalidade da, da faculdade, cada livro que tem que comprar. Você não pode imaginar. É uma fortuna tudo isso. Então, sabe? Eu estou inteira trabalhando, quero ganhar por isso. Então essa essa vamos dizer, essa questão é que eu vou ter que ver como é que vai se monetizar, como é que vai se pagar essa vida. Mas então, você está mesmo a fim de lançar, vai ser a nova integrante aqui do YouTube? Com certeza. Ah, que com maravilha. Certeza. Não, com certeza. Eu já tenho um canal no YouTube que eu não estou usando, que é um canal que chama Canal Já Pensou Nisso, que eu lancei muitos anos atrás, e na época não foi para frente. Mas agora eu quero ver como é que... Estou justamente discutindo tudo isso. Agora, eu, você, a per... respondendo a sua pergunta... Eu acho que o papel da televisão tem sido muito importante recentemente. Eu acho que o papel do jornalista tem sido muito importante. No meio de todas essas fake news, a gente começa a ver como é tão uh, fundamental o papel da imprensa acompanhando essa pandemia, mostrando os números, checando os fatos, mostrando a origem da informação, porque também, se de um lado a vida digital ela é maravilhosa, democrática, cada um vai lá, abre uma câmera e sai falando... De outro lado, o que você tem de fake news, de bobagem, de coisas que são irresponsáveis sendo transmitidas, é uma enormidade. E nesse momento de pandemia, eu acho que o papel do jornalista e da imprensa se fortaleceu violentamente, o que eu acho muito justo, porque não que tenha que ser dominado pela imprensa, mas a imprensa tem uma função muito específica para cumprir, que é a sua responsabilidade profissional, social, a formação do profissional, né, de fazer a coisa direita, de quem, quando, onde, porquê, sabe, respondendo todas as perguntas, mostrando as fontes, então é uma outra relação e outra relação com o público, vamos dizer assim. Né? Sim, sim, sim, sim. Olha, fico muito feliz de saber que você um, tem esse projeto de voltar ao YouTube, é, ao mundo digital. É, fico muito feliz de você ter a participar de novo aqui do Foro do Baú, porque você, com uma vida tão rica que você teve, no sentido disso, de, de, de ter curtido a vida, de ter aproveitado, de ter uh, experimentado coisas novas, você sempre traz objetos... Curiosos, interessantes e muito bacanas para a gente te conhecer melhor, né? Essa mulher espetacular que você é e que eu tenho a já tive a chance de conhecer de perto e posso confirmar, Silvia. Quero te agradecer muito antes de Mas, me despedir. Quero pedir para o pessoal deixar o like para gente, não vai embora sem deixar o like, não vai embora sem compartilhar esse vídeo para todo mundo que gosta da Popovic, que quer conhecer melhor a história dela, compartilhe esse vídeo do fundo do baú e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, faz aí a sua inscrição, aperta o sininho para quando tiver novidades você ser avisado, tá bom? E deixa aqui nos comentários quem mais você quer ver abrindo o baú de recordações. Conta aqui para mim, que a gente vai atrás. Silvia Popovic, muitíssimo obrigada. Um grande beijo para você, Silvia. Tudo um de bom. Meu, obrigada pela oportunidade de estar mais, mais uma né, outra vez, não vou dizer última, mas mais uma vez, no seu quadro, que é tão gostoso, você é excelente entrevistadora, realmente queria um ambiente muito gostoso para a gente falar de coisas importantes na vida da gente, na memória e no coração. Obrigada, um beijo para todos os seus seguidores. E me acompanhem também no Instagram, Silvia Popovic, arroba Silvia Popovic com dois peixes. v PPO, c Estou esperando vocês. Com um dois peixes de pato. Silvia Popovic, o segundo Popovic com dois peixes de pato. Maravilha, todo mundo te conhece, Silvia. Não vai ser nada fácil. Põe Silvia lá, que ela já vai aparecer. Um grande beijo para é todos. Um... Um selinho azul do Beijo, querida. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo, gente, é isso. Silvia Popovic no fundo do baú. Que bacana, quanta história, que vida incrível que ela teve e quantas recordações boas ela separou para mostrar pra gente. Fico muito feliz. Agradeço também a sua participação, a sua presença aqui e quarta-feira que vem, meio-dia, tem mais no canal Luciana Oliveira. Beijão. Fui.